Beleza, cambada. Seguinte, há algum tempo, na verdade até hoje, a galera ficou me pedindo para eu poder falar sobre o metaverso, o que eu acho dele e tal. E na, da primeira vez que falaram comigo, né, pediram para eu poder falar sobre o metaverso, eu não vi, assim, alguma forma de aplicar ele em uso, um uso real dele. E, bom, passou o tempo, eu continuo achando que não tem um uso real ainda. E nesse vídeo eu vou tratar do que, que eu acho dele e por que, que eu não acho ele assim tão útil. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Um like deixa para o final do vídeo e não esqueçam de conferir o meu curso de migração para Linux. Link na descrição desse vídeo. E lembrando que no final do curso você ganha meu mini curso de atributos Linux de graça. Então bora lá. Bom, na verdade eu acho o metaverso um amontoado de b****. Bo... Porque assim, galera, o que, que eu vejo que, que é o um metaverso? Para mim, eu vejo que ele é assim, como se fosse você juntou ali realidade virtual, realidade aumentada e questão de avatars, tudo em um lugar só. E é só. Eu não vejo mais nada nele. São tudo tecnologias que já existem. Primeira vez que eu vi, eu vi era tudo questão de você criar seu avatar. Aí você vai ter, por exemplo, uma reunião, em vez de aparecer você, apareceu o avatar. Grande coisa. Esse é o tipo de coisa que já existe, por exemplo, no Nintendo Wii. Naquele MI, né? N-I-I. -i. E você cria seu avatar e fica como se fosse assim, uma rede social mesmo, assim, cheio de avatar. São várias pessoas que elas ficam trocando ideia. E, pra vocês verem, isso não é uma tecnologia nova. Se eu não me engano, a Nintendo criou isso lá na década de 80 ou década de 90, não é nada de novo. Então, foi a primeira impressão que eu tive foi essa questão só de avatar. Eu falei, mas isso é que é metaverso? Aí eu fui ver que tinha a questão de realidade virtual e realidade aumentada ali no meio também. Mas tudo são tecnologias que já existem. Ao meu ver, o que aconteceu? Facebook investiu em uma tecnologia para tentar concorrer nessa guerra dos consoles. Porque isso aí já é uma tecnologia, são tecnologias que já são usadas ali em jogos. E assim, bom, você já tem Xbox, né, da Microsoft, ela investe grana pra caramba aí. Comprando inclusive empresas de jogos, inclusive ela chegou a comprar uma empresa que ia processar ela, olha a ideia. A Sony com o um Playstation e vários jogos interessantes, vários exclusivos interessantes, inclusive até com um joystick, ele é adaptável a situação, né? ele vibra de acordo com a situação, os gatilhos são adaptáveis. Aí a Nintendo tem o Nintendo Switch aí, que também tá forte pra caramba no mercado, inclusive, né? Muitos jogos indies passaram a ir para o Nintendo Switch. Falando de jogos indies ainda tem Steam, tem GOG. Nessa também já entra a Amazon aí com Luna, que promete ter jogos bem interessantes também. A Amazon também já entrou no mercado, já desenvolveu jogo, tem jogo online e tal. O Google, que eu acho que não era necessário, porque o Android já é a maior plataforma de jogos do mundo. Não digo melhor, mas a maior. E de assim ser é melhor ou pior, isso aí vai muito de gosto também. Mas aí é, o Google, antes inclusive da Amazon, criou aí o Stadia. Aí a NVIDIA também já queria entrar no mercado, desenvolver também uma plataforma de jogos, principalmente para países emergentes. E nessa o que eu percebo é que o Face também queria entrar nessa jogada, nessa guerra dos consoles. Aí ela investiu desesperadamente, que é uma coisa que eu vejo que o Facebook faz, é investir desesperadamente em alguma coisa para poder competir com os outros, né? E ela investiu nisso aí. Olha, na verdade, dando minha opinião pro Facebook. Facebook, nessa parte de jogos, você não é bom nisso. Tá mais fácil a Apple entrar no mercado de jogos e revolucionar do que vocês entrarem no mercado de jogos. Aliás, já pensou que doido que seria a Apple entrar nesse mercado de jogos? Principalmente que agora ela melhorou, melhorou muito o framework dela, né? Metal, alguma coisa assim. Nessa parte de jogos, tá aparecendo muito nessa última versão do macOS. Só que imagina o preço do console da Apple. Né? se o PlayStation 5 no início já era 11 mil reais da da Apple 45 mil apesar que eles têm tecnologia interessante mas o preço não ajuda muito ao meu ver não deu certo abortaram a operação só que como investiram muita grana tem que agora dar um jeito de achar uma forma de aplicar aquilo para o mundo real para poder compensar pelo menos o gasto aí foi onde ela criou esse negócio de metaverso que é a tecnologia nova do futuro, para que Eu não sei. Mas, bom, nisso então de tentar aplicar isso de alguma forma para poder vender, inclusive ela investiu muito na propaganda, na imagem do negócio, na verdade até na parte emocional, na psicologia da propaganda. Porque você tem uma coisa que muitas empresas fazem, é investir na parte psicológica da propaganda e isso faz com que vende pra caramba. Já diga-se de passagem o neto do Freud, né, que era também é, psicanalista, especializado nessa parte, inclusive, de propaganda. Foi graças a ele que, inclusive, massa pré-pronta de bolo vendeu pra caramba, que antes dele, não vendia nada. Pagaram uma consultoria pra ele, ele foi lá e explicou muito bem como é que se trabalhava nessa parte emocional da propaganda e vendeu. Aquele creque da casca de ovo foi só isso, e isso fez com que vendesse pra caramba. Então, o que eu vejo é que o Face também investiu muito na parte da propaganda, na imagem do metaverso, para ter que vender. Inclusive, trabalharam muito na parte emocional da coisa, né? E a parte emocional, principalmente no nome. Metaverso, né? Você olha e fala assim, metaverso, nossa, que tecnologia do caramba! Bem numa época onde é, essa questão de multiverso está muito no imaginário da galera, né? Bom, a DC já investia muito nessa parte. Já tinha desenhos dela, quadrinhos dela onde se tratava de multiverso, mas o que eu vejo que pegou mesmo foi no é, Homem-Aranha, no Aranha-verso, né? Que nós temos o Miles Morales que foi um sucesso muito grande. Também tem, merece esse crédito, né? Tem o um porquê é, merecer esse crédito. Tanto que gerou o jogo também para o Playstation e que fez com que rendesse, né, a gente ter o Homem-Aranha em assim, volta pra casa também tratando de multiverso. Até, inclusive, o Doutor Estranho, né, no Multiverso da Loucura, uma coisa assim. E isso aí é uma coisa que tá muito no imaginário da galera, essa questão de multiverso. Teve, inclusive, também o What If, também. Então, ao meu ver, ela aproveitou esse embala, esse negócio aí de multiverso, pra poder colocar um nome impactante no produto dela, né. Metaverso. Primeiro já tá muito forte no emocional da galera. Aí já associando a isso, desperta a curiosidade de saber o que é esse metaverso, o que é. aí parece uma tecnologia revolucionária e tal. E galera, pra mim, não vejo nenhuma forma de você aplicar aquilo de uma coisa assim, de uma forma assim, que você não possa utilizar outras tecnologias. Como eu já tratei essas três aí, né? Tipo, o, a realidade virtual, a realidade aumentada... E a questão de avatares então assim, são tecnologias já existem, né? você pode explorar em outras formas, não precisa ser através do metaverso. Hum, tanto é que, por exemplo, já tem empresas que investem muito em realidade aumentada, empresas de engenharia, que inclusive é um ponto interessante, né? A Microsoft já entrou nessa briga também, ela tá investindo na própria versão de metaverso dela, que vai ser utilizado, por exemplo, por, por engenheiros ou encanador. O encanador quer ver onde está o cano daquela casa, ele usa a realidade virtual, aí a realidade virtual mostra onde está aquele cano. E isso também já é utilizado no mundo da engenharia, tem empresas que desenvolvem software para engenheiros que ele chega naquele terreno e já projeta para ele como vai ficar a construção daquele lugar ou então também para poder olhar onde fica o cano daquela casa para você poder arrumar e tal, ou você de repente não bater o prego no furo E outra coisa muito interessante que é utilizada em realidade aumentada que eu acho que é o melhor, é a zoeira, né? Para vocês verem como isso também já é velho, que naquele meu vídeo, inclusive eu repostei, né, eu tinha a questão do museu do computador, que mostra que, por exemplo, na guerra do Irã já utilizava tecnologia desse tipo, né, os soldados utilizavam óculos para poder ver como é que é a, a engenharia do lugar, o terreno, né, a planta do local. E era utilizado, por exemplo, o Pentium 2 naquilo, então... É, nada disso são tecnologias novas. Para mim, só tentaram compensar o gasto que tiveram na tecnologia que não foi aproveitada em nada. É só isso que eu vejo nessa questão do metaverso do Facebook, que agora é meta nome da empresa, né? Então... Não vejo nada de novo, só mais uma tentativa desesperada aí da Meta, empresa Meta hoje, né? Facebook, de entrar em algum mercado. Né? Investiu, por exemplo, no WhatsApp não deu em nada. Instagram até que rendeu alguma coisa. E agora estão tentando nessa aí também, onde não vai dar nada, né? Sempre essas tentativas desesperadas dela de fazer alguma coisa. <risos> tô vendo daqui a pouco o Facebook tentando comprar até o Tinder, né? Aí se integra tudo, né? Integra Facebook, Instagram, Whatsapp Tinder. <risos> né? e Tinder. Ia ficar doido isso, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Dei minha opinião já a respeito do metaverso. É isso aí que eu acho. Não acho uma coisa nada de inovador. E esperar pra ver o tempo que, que eles vão aplicar isso, né? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem a opinião de vocês aí. O que vocês acham, gente? Mas assim, sem enfeitar muito o pavão desse negócio de meta. Porque... Não estou vendo nada de interessante disso não, beleza? Forte abraço, não esqueçam de se inscrever no canal se não é inscrito, dar um like aí se vocês gostaram, compartilhe com os amigos e não esqueçam de conferir o meu curso de imigração para Linux, beleza? Tá vindo surpresa no curso. Forte abraço, falou!